Fala galera, aqui quem fala é o Bombits, começando mais um tutorial no canal. E dessa vez eu vou estar te ensinando a como mexer no ataque do kick no 808 para não ter aquela confusão dos dois ataques juntos e às vezes o 808 camuflar o kick, ou vice-versa. Bom, então já deixa o seu like aí que vai estar me ajudando muito e bora lá pro tutorial. Eu fiz aqui uma linha de bateria simples já, com... 808 que que nada nada muito complexo uma coisa básica ó é isso praticamente como vocês puderam ver os dois sons estão batendo juntos e o 808 ele tá continuando mesmo depois que pausa ó. vou dar de exemplo aqui ó pausei ele não parou. Beleza. Então vamos lá. Vamos a primeira coisa. Vamos escutar o Kiki e o 808 batendo juntos. Vamos ver como é que é. Vamos baixar um pouco o 808. Só o Kiki agora. Agora só vou botar 808 para vocês poderem escutar o ataque dele. Que ele se mistura com o ataque do kick, ó. Vocês podem ver que tem um agudinho aí. Pra galera que não tem um fone muito bom e tá vendo o vídeo, eu vou fazer uma coisa aqui. Tem um agudinho. Ó. Dum, dum, dum. Ele tem um ataque antes. E como a gente tira esse ataque do 808? Porque a gente quer o ataque do kick. A gente não quer o ataque do 808. 208 808 a gente só quer a continuação da nota. Ó. Como vocês podem ver aqui na onda dele. Ele tem aqui. ó. Vou abrir até no Edson para detalhar melhor. É, aqui, essa parte aqui. Que vocês podem ver. Ele tem um ataque que é maior do que o resto aqui, ó. Esse é o ataque do Kiki a gente quer cortar isso. E como a gente pode fazer sem editar o nosso 808? Tipo assim, pegar ele direto. A primeira coisa que vocês vão fazer vai ser vir aqui nessa opção. E vai ter aqui como é que é mais ou menos o envelope do seu 808. A primeira coisa que a gente vai fazer é deixar ele... A nota que a gente botar ele vai parar, ele não vai dar continuidade. Ó, se diminui o ataque, aumento o holding, tiro de que tiro sustent, tiro o release. Agora, quando eu clico na nota e solto, ela vai parar. Ó, antes ela continuava. Se eu fizesse isso, a nota continuaria sem mesmo depois de eu ter tirado o dedo. Agora já tá certinho. Ó, como eu demonstrei no começo, lembra que eu tava. Falando que tava, tava continuando, ó Vou pegar aqui de exemplo, vou diminuir a nota Vou diminuir essa também, só de exemplo, galerinha Enfim Viu? Parou A nota não continua Então, o que que a gente vai fazer Agora que a gente já fez isso Esse foi o primeiro passo, ó Mas ainda tá tendo aquele ataque, ó. Eu não consigo ouvir o kick. Ele se mistura com o ataque dos dois juntos. E o que, que a gente vai fazer? Vamos mutar o kick de novo. Voltar naquele mesmo lugar. E você empurra o ataque um pouco pra frente, ó. Vocês viram? Saiu o ataque que tinha anteriormente, ó. Vou botar aqui pra galera do fone ruim. E agora, ó, vou voltar aqui o ataque ao é normal como é que era antes. Vi que tem tipo um, um... Um... Um negocinho que tá batendo junto. Então, empurro um pouco pra frente. E... Às vezes nem precisa ser tanta. Vamos ver menos. Ó, aí já pega um pouco. Mas eu não quero. Agora com o kick. Vamos escutar... Com o nosso kick. Não tem mais aquela soma dos dois ataques. Agora é o 808 puro. E aí você tá tirando o ataque do 808. Pra poder... Você tirou o ataque do 808. Pra poder ficar uma sonoridade melhor. Você escutar o ataque do seu kick. Não ficar os dois juntos. Que isso meio que embola ali. Que tá rolando um conflito de... De frequências... Um conflito de frequências graves ainda Porque o grave ele preenche muito O seu beat E fazendo isso você vai estar tá limpando O seu beat, deixando a sonoridade Muito melhor Agora vamos escutar com tudo Bom galera, essa foi a aula de hoje, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho que toda semana tem vídeo novo, deixe o seu like, se você ficou com alguma dúvida, comenta aí que eu vou estar te respondendo, ou, me conta... ou entre em contato comigo pelas redes sociais que estão aqui na barra de tutorial, muito simples, muito bacana. Eu sou o Bombits, obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, valeu!